Graças e paz irmãos, em obediência mais uma vez à palavra de Deus, estamos hoje aqui no púlpito para compartilharmos com os irmãos do estudo da palavra e os textos que hoje irão nortear a dinâmica do nosso estudo na palavra de Deus, eles estão expostos no livro do profeta Ezequiel e na carta de Paulo aos Efésios. E é importante que nós estejamos atentos às conexões existentes entre os textos a serem lidos e as sete palavras de ordem determinadas por Deus à igreja ao escrutinarmos a sua palavra. E essas palavras são... Obediência, jejum e oração, adoração verdadeira, perseverança, propósito, esperança e visão. E esses processos são fundamentais, necessários e indispensáveis para que nós vivamos um avivamento. E isso não é uma opção. Isto é uma determinação de Deus. O estudo qual hoje nós iremos compartilhar com os irmãos, tem por texto, o avivamento. Desperta, tu que dormes. O avivamento é um termo bastante usado na religião para se referir ao período de renovação espiritual. O avivamento é o ato de tornar mais intenso, mais ativo, despertado, evidente, explícito, cristalino e nítido, uma renovação espiritual pelos cristãos. Significa reforçar a nossa fé no Todo-Poderoso. O Deus criador do universo e de todas as coisas. E o avivamento não é um emocionalismo momentâneo produzido e realizado, onde a duração é até a próxima data marcada. O avivamento, ele é o estado constante da igreja, abrasada pelo glorioso fogo do Espírito Santo. Como diz a palavra em Levítico 6, 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O avivamento, ele é o mover do Espírito Santo na igreja, produzindo vida e energia espiritual. Conforme nos dá o relato da palavra em Atos, no capítulo 4, no versículo 31, Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O avivamento, ele é a busca incessante da igreja aos dons espirituais e o desejo de gerar os frutos deste Espírito. Como nos dizem Gálatas no capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é... Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas quando, por que e onde começa o avivamento? Ele começa no coração de cada um de nós. E um coração sinceramente avivado. Incentiva outros a seguirem o mesmo rumo. Vejamos alguns registros de avivamento na palavra, aonde Deus nos permite entendermos um pouco sobre este avivamento. O primeiro registro, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Nemias, no capítulo 8, dos versos de 9 a 12, aonde diz assim a palavra de Deus. Nemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteis nem choreis. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais. Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Porque... A alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. O segundo registro de avivamento, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, se encontra no livro de Esdras. No capítulo 8, os versos de 21 a 23. Que diz assim, a Santa Palavra. Então apregoei ali um jejum junto ao rio ava para nos humilharmos perante nosso deus para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defenderem do inimigo no caminho porquanto já lhe havíamos dito a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam e para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Outros exemplos sobre avivamento, nós temos também no livro do profeta Jonas, quando lemos ali sobre o arrependimento do povo de Nínive após a sua pregação. Também temos outro exemplo no livro de Josué, quando Josué reúne as tribos de Israel para que cada um escolhesse a quem servir. Aonde ele nos diz assim... Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses, a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos fez subir a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez essas grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos por meio dos quais passamos. O avivamento, como dissemos, começa dentro do nosso coração. E é um momento aonde nós devemos, como nos diz, a concepção da palavra em si, é o ato de tornar mais intenso, mais ativo, evidente e explícito uma renovação espiritual. É um desejo que deve começar a partir do meu coração. E a partir daí eu vou contagiar todas as outras pessoas ao meu redor. Nessas circunstâncias foi que este avivamento aconteceu dentre os fatos que nós acabamos de explanar através da palavra de Deus. E os textos áureos que Deus colocou ao meu coração, para nós nortearmos o estudo da sua palavra hoje, se encontram em Ezequiel, no capítulo 11, dos versos 16 ao 21, aonde Deus dá a visão a Ezequiel, sobre a restauração, promessas de restauração a Israel. Aonde ele diz assim, dar-lhes-ei um só coração, Espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O segundo texto que Deus colocou ao meu coração para compartilhar com a igreja Explanando o estudo desta tarde a respeito do avivamento, se encontra em Efésios, no capítulo 5, dos versos de 11 a 17, aonde diz assim a Santa Palavra. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede, prudentemente, como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Remir o tempo, irmão, significa ter poder sobre o nosso tempo. Usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. Nécio significa ignorante, insensato, imprudente e irresponsável. E é isso que no versículo 15, Paulo ao escrever a Epístola aos Efésios, deixa claro e evidente essa palavra: Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Lido o texto, eu gostaria de convidar você agora a fechar os teus olhos e elevarmos o nosso pensamento aos céus, pedindo a Deus, através do Espírito Santo, compreensão, entendimento e discernimento sobre o que iremos ouvir a partir daquilo que Deus trouxe para estudo hoje à igreja. Oremos. Amado Deus, em obediência à tua palavra, estamos nesta tarde, Senhor, trazendo aquilo que tu colocaste ao nosso coração para compartilhar com a tua igreja. Fala o meu coração e ao coração do teu povo: não o que eu quero, mas aquilo que tu queres, Deus. Esvazia os meus pensamentos. E que eu seja apenas boca dos teus pensamentos. Daquilo que tu queres trazer hoje ao coração da tua igreja. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus quer que você o conheça. E o que Ele ainda é capaz de fazer, nos dias de hoje, nós lemos na sua palavra, grandes feitos que Deus fez, no passado, mas Ele ainda quer, que você, perceba, o que Ele é capaz de fazer, hoje, quando nós compreendemos, que a vontade de Deus, é salvar todos, e que nenhuma alma se perca, nós entendemos aquilo que Paulo nos expõe na carta aos Filipenses, no capítulo 2, dos versos de 13 a 16, que diz assim: A palavra. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas,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 Quando nós lemos essa palavra, nós precisamos entender, digerir aquilo que Paulo está nos expondo, quando diz aos Filipenses exatamente o que acabamos de ler: Que Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Nós precisamos entender que, como dissemos no início, o avivamento, ele não é um emocionalismo momentâneo produzido. Não sou eu quem determino quando ele acontece, do jeito que eu quero, como eu quero. É Deus quem efetua em nós, tanto o querer como o realizar. O que nós precisamos ter diante de Deus é sim... Um coração sincero, um coração pronto para como falamos no início da palavra, as sete palavras de ordem. Estejamos prontos ao arrependimento. Estejamos prontos para o jejum e para a oração. E estejamos prontos, primeiramente, não menos importante, a obedecer. A obediência foi o pecado originário do caos, de tudo o que hoje nós passamos, ou melhor, a desobediência, a falta de obediência. Ao desobedecer a Deus, o homem colhe todas as mazelas que hoje estão aí para provarmos. Se nós seguirmos o caminho da excelência humana para adorar a Deus, por mais bela que seja a nossa adoração, ela não será aceitável aos olhos de Deus. O Pai só recebe adoração com base no conhecimento da sua natureza divina, não como nós achamos que deva ser. Muitas pessoas religiosas hoje vivem enganadas, crendo que estão mantendo um relacionamento com Deus. E isso as tem impedido de conhecer o Altíssimo na intimidade, no secreto, no oculto. Nós queremos fazer a vontade de Deus, mas antes queremos que Ele conheça a nossa lista de desejos e sonhos e que encaixe esses desejos, se possível todos, ou pelo menos uns 90%, nos planos que Ele traçou para nós. Como nós diríamos, unir o útil ao agradável. Mas nós precisamos entender definitivamente que a vontade de Deus deve ter e ser a prioridade nas nossas vidas. E se os nossos desejos estiverem de acordo com os seus planos e a sua vontade, aí então ele satisfará os desejos do nosso coração. Por que, que eu disse que a vontade de Deus deve ter e ser a prioridade nas nossas vidas? Existe uma diferença gramatical nessas duas palavras, irmãos. Ser é aquilo que eu acredito, ter é aquilo que eu tomo como atitude a respeito daquilo que eu creio. Ter a prioridade como vontade de Deus nas nossas vidas é um desejo que vai ser gerado no meu coração. Eu creio que eu devo fazer a vontade de Deus... Mas eu preciso ter o desejo de fazer esta vontade de Deus. Esta é a grande diferença. Muitas e não raras são as vezes em que os nossos desejos estão fora da rota dos planos e da vontade de Deus. Conforme nos diz a palavra em Isaías no capítulo 55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 Deus criou a alma humana conforme a sua imagem, para que ela pudesse agir segundo a sua natureza divina. E não como nós achamos que deve ser. Aquele que nos criou para adorá-lo, também ele determinou como nós devemos fazê-lo. As sete palavras de ordem, uma delas é a obediência. Então, nós devemos obedecer como Deus determinou para fazermos. Não é do jeito que nós achamos que deve ser. O Todo-Poderoso não aceita qualquer tipo de adoração. Somente aquela que é pura e flui de um coração cheio do Espírito Santo. Porque essa adoração ela é compatível com a sua natureza santa. O engano, infelizmente, tem destruído a vida de muitas pessoas. Irmãos, pensar que é possível participar de todas as práticas de adoração e ainda assim não adorar do modo correto, isso chega a ser deprimente. A palavra nos diz em João 4,22, Vós adorais o que não sabeis o homem ele pode possuir elementos de adoração como o louvor, a rendição e ainda assim não ser redimido, ou seja, ser resgatado, nós temos exemplo claro disso, até mesmo através das músicas seculares, quantas pessoas cantam, pulam, extravasam, se rendem, estão rendidos, né? levantam as suas mãos, isso é um sinal de rendição, e ainda assim não estão redimidas. Deus, Ele odeia a idolatria. Nós sabemos que a idolatria ela é uma abominação aos olhos de Deus. Como diz a palavra em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 15, ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Sabendo que a idolatria, irmãos, é colocar qualquer pessoa ou qualquer outra coisa no lugar de Deus, amar os bens materiais, ao dinheiro, aos líderes, sim, tem pessoas que fazem distinção, Infelizmente, é uma forma sutil de idolatria, um exemplo claro irmãos, quando a igreja de uma forma geral, e eu não estou falando apenas daqui, da nossa igreja, do ministério Rema, eu falo de qualquer igreja, quando é um dia de culto, aonde anunciada é a pregação da palavra, através de determinada pessoa, se aquela pessoa for famosa, se aquela pessoa tiver milhares de seguidores nas mídias sociais, se aquela pessoa tiver... Momentos muito intensos, ainda que verdadeiros, de adoração. As igrejas, quando anunciado este perfil de pregador, de cantor, estiverem em cima do púlpito eu tenho certeza que não haverá espaço lá fora, para que pessoas estejam aqui dentro, ouvindo e vendo, o determinado, cidadão ou cidadã, que está no púlpito, ainda que pregando a palavra de Deus, e ainda que você saia daqui, Satisfeito, agraciado com a palavra. É incrível, irmãos. O verdadeiro objeto da nossa adoração. Ficar em segundo plano de uma forma tão explícita. No caso, o nosso Deus. Porque a finalidade ao nos reunirmos aqui, não é vermos o cantor ou o pregador. É ouvirmos a palavra. E esta palavra levarmos ao nosso entendimento e descer ao nosso coração. Este é o propósito de Deus. Não significa que também nós devemos boicotar quando está alguém trazendo a palavra e essa pessoa arrasta multidões. O que eu estou levando em conta e quero que os irmãos considerem é porque quando é um dia de culto normal ou quando um desconhecido vem trazer a palavra não há essa mesma intensidade. Lucas, no capítulo 12, no verso 15, diz assim, Então lhes recomendou, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O apóstolo Paulo, ele tinha uma visão muito clara sobre isso. Olha o que nos diz a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 10, dos versos de 1 a 2. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor... E o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor. E da mesa dos demônios. O Criador ele não aceita isso. Porque isso não está de acordo com a sua natureza santa. Ele só aceita a adoração direcionada totalmente a Ele. E olha aqui no que eu falei irmãos. O pregador ou o cantor. Ele não precisa ser nem muito famoso, não. Nós temos que ter a consciência, que independentemente, de quem canta, de quem prega, o mais importante, para quem ouve, é o que ouve, a respeito, da palavra, do nosso Deus. O adorador, ele tem que, distinguir a verdade sobre si mesmo primeiro que ele é um pecador perverso como o Senhor diz que é Paulo em Romanos no capítulo 7 verso 24 diz assim miserável homem que sou quem me libertará deste corpo da morte essa é a última barreira a ser vencido para chegar ao arrependimento Irmãos, quando a igreja deixou de ser uma congregação de adoradores, ela sucumbiu diante das futilidades do mundo. Nós vemos através da história e de gerações, quando a secularização foi introduzida na igreja, ainda que de uma forma sutil, ela sucumbiu. E ainda hoje, nós vemos essa prática sendo recorrente. E eu não estou falando de estarmos alinhados com a tecnologia, alinhados com todas as estruturas disponíveis, para que façamos o melhor para Deus. Eu estou me referindo sobre onde colocamos a o nosso coração. E de que forma estamos fazendo esta adoração? Quando a igreja deixou de ser essa congregação de adoradores, as suas obras também cessaram. E os seus rituais não fizeram mais sentido nenhum. O objetivo primordial de Deus na redenção é restaurar em nós a importância divina da adoração. É este o propósito. Quando nós conhecemos a palavra... E ela é muito clara, ela diz, ela nos diz, vinde como estás. Mas irmãos, vinde como estás não significa, fique como estás. É preciso que haja uma transformação na nossa vida. É preciso, como dissemos, que haja arrependimento. E esse arrependimento verdadeiro vai se dar a partir do momento em que eu reconheço a miserabilidade que há em mim. E o quanto eu sou necessariamente dependente da graça de Deus. Para que essa mudança gere algo positivo e eficaz na minha vida. Caso contrário, essa adoração nunca vai passar da minha cabeça. A nossa imagem, ela necessita ser restaurada. Pois somente um homem renovado pode adorá-lo de modo que ele aceite a nossa adoração. Entretanto, se o Espírito Santo não fizer isso, a única coisa que vai restar, é madeira, feno e palha. Olha o que diz em Coríntios a palavra no capítulo 3, dos versos de 12 a 16. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um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 sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Que profunda essa palavra. Seremos provados, irmãos, pelo fogo. uma das expressões que tem se tornado recorrente, no vocabulário dos cristãos é, estar no centro da vontade de Deus, nós precisamos entender, que o centro da vontade de Deus, nem sempre, é aquele lugar que nós imaginamos, ou queremos estar, você está disposto, Abre mão das suas vontades? Está pronto para viver os planos de Deus? Somente Deus conhece os planos que Ele tem para as nossas vidas. São planos que nos abençoam, fortalecem, edificam e cada vez mais nos dão vida e vida em abundância. Como nos diz a palavra... Na epístola de 1 Pedro 2,9, nós fomos, chamar, fomos chamados povo santo, sacerdócio real, uma geração chamada para proclamarmos a glória de Deus. Fazer menos que isso, é falhar com Deus irmãos, falhar com Jesus, falhar com o Espírito Santo, o qual veio do coração do Senhor, para fazer uma obra em nós e nos santificar. Nós temos que examinar a palavra e descobrir como a casa de Deus deve ser. Em Atos, no capítulo 17, no verso 11, quando falas. Sobre a passagem de Paulo e Silas em Bereia. Diz assim. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Pois receberam a palavra com toda a avidez. Examinando as escrituras todos os dias. Para ver se as coisas eram de fato assim. Precisamos... Buscar, estudar a palavra de Deus e vermos de fato como as coisas devem ser. E através do discernimento pelo Espírito Santo, passaremos realmente em obediência a esta palavra, a qual é o norte da minha e da tua vida, a termos, um comportamento agradável aos olhos de Deus uma adoração aceitável a Ele a partir disso então com reverência com firmeza, com paciência e amor porque reverência? Aquilo que eu tenho referência, eu tenho por autoridade sobre a minha vida. Com firmeza. Como diz o pastor, perseverando. Sendo firme. Com paciência. Por que paciência, irmão? Porque não somos perfeitos. Com amor. porque é o dom maior aí então avaliarmos se é assim que as coisas devem ser feitas e se agradam ao Espírito Santo quando isso acontecer o consolador o fogo do Espírito será como uma luz na igreja e o avivamento constante será manifesto Para que isso aconteça, cada um de nós precisa cumprir o propósito para o qual Deus nos criou. Nós não estamos nesse mundo a passeio, vivendo uma colônia de férias, como muitos pensam. Deus não me criou e nem criou você, Para que nós viéssemos a este mundo, satisfazer os desejos do nosso coração. Deus nos criou com um propósito. E nós precisamos cumprir esse propósito. E esse propósito é adorá-lo. Adorá-lo de todo o nosso coração, de uma forma sincera. Colocarmos Deus acima de todas as coisas da nossa vida, com entendimento. Afastando de lado tudo o que pode ser ou parecer com idolatria. Entendermos que Ele deve ser a prioridade o tempo todo nas nossas vidas. Se nós endireitarmos totalmente os nossos caminhos e tudo o que nós fazemos, Deus fará com que habitemos na terra que Ele deu aos nossos pais para sempre. Para sermos um povo santo, nós precisamos tornar retos os nossos caminhos porque uma igreja santa nunca irá perecer. Que o Senhor possa encontrar em nós verdadeiros adoradores. E um coração avivado. Para que nós possamos contagiar as outras pessoas. E assim experimentarmos. Aquilo que Deus. Deus. É capaz e pode fazer. E assim estaremos conhecendo Ele na intimidade, no secreto e no oculto. Para finalizar, irmãos, quero convidá-los a ler a palavra em Apocalipse novamente no capítulo 22. Dos versos de 6 a 7. Que diz assim. Disse-me ainda. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor. O Deus dos Espíritos dos profetas. Enviou seu anjo para mostrar aos seus servos. As coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado. Aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O avivamento chegou. Desperta, tu que dormes. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós, agora e para sempre. Deus abençoe a tua semana. E eu quero te convidar logo mais para começarmos a fazer com que esse avivamento se torne algo constante e permanente nas nossas vidas e que contagie todas as pessoas que ainda estão lá fora necessitando, porque como dissemos no início, quando entendemos que o desejo de Deus é que ninguém se perca e todos se salvem. Mas comece em mim e em você. A produção desse desejo. E logo mais. Não há lugar mais apropriado e momento mais agradável. Para que nós comecemos a produzir esse avivamento. Temos agora a partir das 20 horas o nosso culto de oração. E eu gostaria de contar com a tua presença, em nome de Jesus. Amém.